Olá pessoal, tudo bem? Zé Martins aqui e nesse tutorial você vai aprender como baixar a plataforma MT4. É, de antemão eu já abri a plataforma no seu estado original, tá? quando você abre ela pela primeira vez, sem ter ah, mexido em nenhum gráfico, ela vai se parecer desta forma ok ela vai abrir com essa janela inicial e com esses outros gráficos atrás por que que eu estou fazendo isso porque no tutorial mais adiante você vai perceber que ao baixar a plataforma mt4 vou ens né? ensinando vocês vocês vão perceber que ela é, a, vai ser uma plataforma que eu já tinha baixado antes então ela não veio desta forma eu já estou de cara, já no início do vídeo, mostrando para vocês que quando vocês baixarem pela primeira vez, vai se parecer assim, ok? Desta forma. E aí é muito simples, o que, que você vai fazer? Você vai, a princípio, você vai clicar aqui no X, tá? Vai clicar aqui nesse X também. E como eu não vou usar essas, esses gráficos que estão aqui originalmente, então eu vou clicar no X aqui, ó. Nesse X, Tá? E aí eu vou deixar limpinho, que é assim, a partir desse momento, é que realmente eu vou poder mexer e vou fazer da forma correta, ok? Então esse, essa introdução aqui foi só para mostrar como realmente se parece bem na hora que você baixa a plataforma MT4 no seu computador, ok pessoal? Nesse tutorial você vai aprender como baixar o MT4 no seu computador, tá bom? o mt4 no seu computador a plataforma primeiro passo você pode tá se você já fez o cadastro já tá dentro da tua área pessoal é muito simples é só você vir aqui nesse botão negociar quem okay? clicou nele e você tem a opção aqui de já baixar só clicar que ele vai começar o download ok ou então você pode acessar então eu vou deixar o link aqui no bloco de notas o link correto para você também já fazer o cadastro correto na Exness, tá? Se você ainda não fez, não viu essa aula ainda ou se já viu, é só você voltar nesse link, clica ou então é, aperta é, xness.com como tá aqui ó, xness.com e você vai ter acesso a essa plataforma aqui, ou aliás, essa parte do site deles, onde você pode vir aqui em ferramentas, aliás, plataforma, ok? E aí, então, clicar aqui em MetaTrader 4. Clicou em MetaTrader 4, tá? Ele vai vir nessa página e você pode estar clicando aqui, ó. Baixar o MetaTrader 4, ok? Clicou. Pronto, ele vai baixar aqui, tá bom? esse lado esquerdo aqui, inferior. E aí você vai iniciar, então, a instalação, tá? Eu vou clicar, cliquei em cima dele. E vou, então, clicar em avançar. Clicar em avançar, vou baixar essa página do fundo aqui, então ele vai começar a instalação aqui dentro do seu computador, muito simples, muito fácil, rápido, só permitir ele terminar o processo aqui, que você já vai poder ver a plataforma sendo aberta aí no seu computador, depois de ele ter instalado, você vai vir aqui então em concluir, tá, é esse botão concluir depois de ter terminado, e aí eu aguardo Aqui ele vai direcionar você para uma página do MQL5, mas isso não é importante agora. Então eu minimizo, tá? E pronto, ele já deixou um ícone aqui, ó, no seu, ah, na sua área de trabalho. Pronto, eu vou clicar duas vezes em cima desse ícone, ok? E vou aguardar, então, ele abrir a plataforma MT4, que ela vai vir novinha, novinha, para você, então, configurar, a os gráficos né que você vai estar tá usando para fazer as operações seja no manual ou seja com robô ok então vamos aguardar mais um pouquinho pronto ela já abriu tá foi bem fácil tá e aqui então você tem aqui já aberto a minha porque eu já tinha aberto anteriormente mas a sua ela vir então já zerada ela vai vir zerada tá sem nada e aí você vai iniciar o processo de conexão da conta de negociação e assim tudo e assim por diante a ah, nenhuma das nossas aulas aqui nós ensinamos como você abrir então uma conta de negociação tá uma conta real de negociação como essa aqui ok e aí você vai estar tá pegando esses dados e vai estar tá inserindo lá na conta é, aqui dentro do MT4 para você conectar com a sua conta ou demo ou conta real, ok? É, é dessa forma que você baixa o MT4, em outras aulas você vai estar tá vendo então como preparar os gráficos aqui, como fazer a conexão correta aqui com a plataforma MT4, ok pessoal? Então uma observação muito importante, se você for rodar robô, tá é necessário que você tenha uma vps uma vps a vps ela é instalada aqui na área remota do seu computador isso uma aula uma outra aula nós vamos estar explicando isso tá caso você for fazer operações manuais você pode só depender da plataforma mt4 instalada então dentro do seu computador como eu fiz aqui agora ok se você for rodar robô é somente usando esta plataforma que sem a vps é, vai chegar um momento que você vai ter que desligar o computador E aí você vai acabar desligando o robô também Por isso que é importante ter uma VPS E como instalar o MT4 dentro da VPS Como eu vou mostrar para vocês aqui agora Tá, eu vou clicar aqui, entrar na minha VPS Tá, é, como, aqui deu um errinho Eu vou clicar aqui em outra, tá é, como você, então, entrar dentro, de, dentro da VPS e fazer a instalação, nós vamos estar ensinando também. E aqui na, nesta VPS eu tenho vários MT4 abertos aqui, vários instalados, porque nós temos vários robôs aí de vários clientes rodando, ok? Então, como, como baixar o MT4, deixar ele aberto e depois em outra aula nós vamos ensinar como você... É abrir os gráficos e fazer a conexão com a tua conta de negociação. Até o próximo tutorial, pessoal.